O ele presta serviços em tecnologia e inovação para as micro e pequenas empresas que atendemos. De que forma? Contratamos uma empresa especialista em tecnologia, subsidiamos esse atendimento. A empresa então passa por um programa de atendimento por essas empresas. Né? Esse programa tem diversos objetivos. Um deles, por exemplo, é reduzir custos, melhorar o faturamento, melhorar o sistema produtivo, melhorar a inovação, a criação de inovação dessas empresas. Esses serviços tecnológicos podem ser prestados para empresas de agro, serviços, comércio, indústria. No caso do, da Marivente, é, durante três semanas, atendimentos somente virtuais, é, com o um encontro entre a entidade e o Edgar e toda a equipe que fez parte, pôde olhar como estava o processo produtivo da empresa identificado pontos de gargalo, de melhoria e colocado em prática. Então, nessa, nessa nesse conceito que o SEBRAE atua, né, tentar de uma forma rápida, é, pontual, trazer resultado para a empresa. Meu nome é Edgar Benavides Amorim, sou sócio proprietário da empresa Marivente. Nós estamos localizados na cidade de Marília, interior de São Paulo. O foco nosso principal é a parte de ventilação e climatização, Ambiental, mas ao passar do tempo a nossa empresa ela foi evoluindo, fabricando alguns produtos na linha de lazer, né? Como churrasqueiras, grelhas e acessórios, e desenvolvendo muitas soluções residenciais também. A nossa empresa está indo para 26 anos de mercado e nós vimos a necessidade de estarmos nos reestruturando totalmente e aí nós vimos no Sebrae essa parceria perfeita que nós tivemos assim de imediato com ganhos rápidos um resultado de redução de 58% do tempo o tempo que passou a agregar valor para a empresa o pro produto foi um aumento de 59% outra coisa que tivemos de imediato foi a redução do tempo que não agrega valor mas é necessário e essa mudança ela mudou em 14% de redução que correspondeu de imediatamente para a empresa num ganho de, de desperdício de 18 mil reais somente em cima desse item. Outras mudanças foi a melhoria da pontualidade, a melhoria da qualidade do produto, o aumento da satisfação também do cliente. Nós tivemos também um aumento da velocidade do processo. Outro fator que nós percebemos foi a questão da segurança, a diminuição de risco de exposição ao trânsito. Então o resultado foi monstruoso. Eu assim aconselho realmente a todas as empresas estarem participando.